Eu vou explicar para vocês por que o Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, aí, do PT, é um completo ignorante. Ele está pedindo aí urgência na votação desse marco civil, que seria a Constituição da Internet, como se a internet precisasse de uma lei né, para regulá-la. A internet, para quem não sabe, está disponível comercialmente desde 1995 e está indo muito bem, obrigado. Nenhum governo Estado precisa meter a mão nela. Né? Então, olha a asneira que esse ministro propôs. Né? Depois desse episódio do Edward Snowden né? uh, denunciar que o, enfim, a, a NSA, a Agência de Segurança Nacional lá dos Estados Unidos, estava espionando todo mundo, uh, ele simplesmente, ele que eu digo o ministro aí, Paulo Bernardo, quer nacionalizar os servidores né? de, de todas as empresas. Né? Então, isso aí, imagina, o servidor que você acessa do YouTube para assistir esse vídeo está nos estados unidos né você acessa o facebook está lá também então assim a internet é global pouco importa onde o servidor esteja para quem não sabe o que é servidor é o computador que, que, que você acessa para receber a informação que você está recebendo agora é né? por isso chama servidor ele vai servir informações e dados né? o seu computador atua como cliente que se conecta a um servidor toda vez que você acessa um site ah, o seu e-mail, você está trocando informações com o servidor, e não importa onde ele esteja. É óbvio, né? um político que é ignorante em tudo que ele, que ele quer regular e, e, e legislar, ele vai propor ah, coisas absolutamente imbecis, como essa ideia de nacionalizar. O que, que vai acontecer se isso for aprovado? né Eu espero que não. Vai simplesmente inviabilizar o... o o serviço aí do Google, do Facebook, do Twitter, de tudo que vocês usam aí e gostam, né? De, de qualquer, qualquer site, etc. É, pessoas, imagina, às vezes você contrata um, um serviço de hospedagem nos Estados Unidos ou, ou, ou outro país porque é melhor, e aí você vai ter que armazenar aqui, né? Isso aí é praticamente, então, uma, uma, uma reserva de mercado, você está acabando com a concorrência, né? E fora a ignorância completa sobre a internet, a internet, como eu falei, é global, não interessa onde está o servidor, se está na China, Estados Unidos, ou onde for. né E eu vou criticar aqui, tentar criticar rapidamente aí esse marco civil da internet, que foi proposto pelo poder executivo, né? obviamente aí no, no governo do PT, e a ideia é regular a internet. né Na verdade, no início eles diziam que era uma proposta melhor do que aquele outro lixo de projeto que era a famosa Lei Azeredo, né, que era uma verdadeira ditadura na internet, e eu também já fiz vídeo sobre isso, mas isso é um lixo igual, né, então, assim, ninguém precisa de regulamentação, isso que tem que ficar claro. Então, para começar, aqui no artigo 1 eu vou pegar o substitutivo aí do deputado do PT, né Alessandro Molon, que tá representando bem seu partido, e, e olha só o detalhe aqui, ó, eu não tô dizendo que é, é, o que eu tô... Criticando necessariamente tenha vindo dele, mas é, faz parte do substitutivo dele né, ao projeto original, mas que seja muito parecido. Ah, vejam bem: artigo 2o né, ah, inciso 6: A disciplina do uso da internet do Brasil tem como fundamentos a finalidade social da rede. Já acabou com a internet. Né, porque toda vez que você diz que algo tem uma finalidade, que seja lá qual for, você já está acabando com, com o que você quer supostamente proteger ou, ou regular ou o que for. E se for social ainda, pior ainda. Né? É, a, é o mesmo erro que a Constituição comete quando ela fala que a propriedade privada tem uma função social. Você está acabando com, a, com o conceito de propriedade privada. Ela não tem que atender a fim social coisa alguma. Né? Ela tem que atender a finalidade do, do proprietário daquele imóvel. Da mesma forma... É, Imagina o seguinte, se a rede tem que atender uma finalidade social, então daqui a pouco alguém considera que o meu canal não atende essa finalidade, e aí? Aí o governo vai vir para cima de mim? Então isso aí é completamente autoritário, ditatorial, não interessa a ninguém, somente ao governo. Depois aqui no artigo 4º, a disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes objetivos. Inciso 1, promover o direito de acesso à internet a todos. Ou seja, é... Primeiro que acesso à internet não é um direito, nunca foi e nunca vai ser. Por mais que tentem dizer que é um, é um direito, não é. Toda vez que você fala que algo é um direito, que não seja o direito natural da vida, propriedade e liberdade, né? por exemplo, direi direito ao acesso à internet, você está dizendo que alguém vai ter que se sacrificar para fornecer, para garantir esse direito para você. E adivinha quem vai ser, né? Você vai ter que, O Estado vai ter que roubar os outros para garantir esse direito. Então... Fuja dessa armadilha. Fora essa arrogância de usar esse verbo aí, promover, né? Como se o Estado, através de uma lei, tivesse que promover aí é, o acesso à internet. Vocês querem saber quem mais promoveu no mundo inteiro, né? no, no Brasil, o acesso à internet? Foram as lan houses. Né? O sujeito lá que quer ter o seu lucro né? e montar uma lan house e ceder o, vários computadores para as pessoas acessarem, esse sujeito está causando um benefício social, né? aí sim, você pode usar essa palavra social, muito maior do que qualquer política social, ou lei, ou, ou qualquer coisa que venha do Estado. Né? As lan houses que permitiram que as pessoas tivessem acesso. Né? E o próprio mercado, né? através de computadores cada vez mais baratos, né? que só não são mais baratos porque o mesmo Estado coloca inúmeros impostos aí, tornando o acesso a internet, né, através de, de computadores, ou celulares, ou tablets, ou o que for, mais caro. Quer dizer, é o estado que impossibilita o acesso, não é, não é o estado que vai promover algum acesso. Então você vê a tamanha canalice né, de, do, de quem legisla e, e quer posar aí de bom mocinho, dizendo que agora sim, né, vamos aumentar a inclusão social e o, o acesso à internet para todos. Depois, aqui no artigo 7º, ele também fala que são assegurados os seguintes direitos, né inviolabilidade da intimidade, vida privada, sigilo e blá blá blá. Se o, o Estado quisesse realmente garantir isso, ele incentivaria o uso de, de criptografia. Né? É, incentivaria, uh, no mínimo, não cabe ao Estado, ao governo ficar lidando com isso, né? mas basta você usar a criptografia nas suas comunicações. E aí sim você tem garantido isso na prática. Não é, o, não é porque está escrito numa lei que vai estar tá garantido. Né? Mesmo que alguém fale, ah, mas aí se o sujeito violar o meu sigilo, é, ele vai ser punido. Bom, então isso mostra o tanto que o Estado é incompetente, porque ele só pensa a posteriori, ou seja, depois que foi violado. Né? Eu já estou pensando a priori, né? ou seja, para garantir mesmo que, que o seu sigilo não seja violado. Né? Se eu falo para você usar, por exemplo, o PGP nas suas comunicações com e-mail, né, eu estou garantindo o seu sigilo, né? e não depende de estado. Isso que eu quero deixar claro. Aí no artigo 9, né, fala a tão famosa neutralidade, o responsável pela transmissão, computação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacote de dados sem inscrição por conteúdo, origem, destino, serviço, terminal, blá blá blá. Quer dizer... É uma frase aí bonitinha, né, que engana os incautos e, e gente desinformada, ou gente que não tem informação técnica, mas para quem conhece realmente, né? quem é da área de, de TI e computação sabe que isso é uma grandíssima besteira. Né? É, todo mundo aí, até em casa, você usa um roteador, você tem como priorizar certos pacotes. Né? É claro que ele está falando aí que é o responsável pela transmissão, computação ou roteamento. Mas as empresas também têm que fazer o uso de técnicas e algoritmos para priorizar certos pacotes. Né? Não faz sentido você tratar todos igualmente, né? principalmente se alguém está acessando. Por exemplo, uh, eu estou acessando um, um vídeo no YouTube que eu preciso receber aquilo em tempo real para não ter interrupção. Né? Eu prefiro que ele tenha mais prioridade do que, por exemplo, o sujeito que está recebendo acessando o facebook ou qualquer outra coisa é claro to, o sonho de todo mundo é receber tudo instantaneamente só que tem um limite né seja pela banda uh, pela velocidade que você contrata seja pelo link que, que o provedor tem disponível etc e tudo isso é uma questão privada é o provedor que vai gerenciar isso né? então em vez de impor querer impor isonomia no tratamento de, de pacotes de dados por que, que eles não liberam o mercado, tiram a porcaria da Anatel que fica atrapalhando todo mundo e deixa o mercado concorrer e aí sim eles disputam para oferecer o um melhor serviço. Isso sim daria né, um, um serviço muito melhor, mais barato né, e acessível para todo mundo. Não, eles ficam se metendo, ficam aplicando multa, ficam causando distúrbio no mercado, intervenção né, estatal o tempo todo e aí depois vem com uma lei aí, né, super cínica, como se eles não fossem a causa do problema, dizer que agora tem que ser assim, como se o governo, como se o Estado, né, ah, fosse capaz aí de, de, de prover algum tipo de serviço. Né? É, vê se o, se o. experimenta deixar o governo criar um provedor para você ver o lixo que vai ser. Né? Vocês lembram quando a, a Dilma falava em banda larga? Né? Era a velocidade de 1 megabit por segundo. Pô. Você não considera um megabit por segundo como banda larga Isso aí já era e, e por falar nisso, já que a gente está falando em banda larga Lá nos Estados Unidos, né, alguns já sabem, o Google está oferecendo aí o Google Fiber né, Acesso de, de fibra ótica a 1 um gigabit por segundo Seriam mil megabits por segundo né? Só para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo Eu teria, por exemplo, no máximo 200 megabits Lá tem mil e salvo engano o Japão já estão testando velocidades muito maiores, né, Coreia do Sul, enfim. É, ou seja, em vez de ficar pensando aí em isonomia e blá blá blá, aquela mesquinharia, por que, que não pensa em um livre mercado para ter altíssimas velocidades a preços baratos? Né? Todo mundo acessando uma velocidade é, rapidíssima, né? concorrência, isso que a gente quer. Não um governo metendo o bedelho onde não foi chamado. Artigo 11. Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador dever de manter os registros de conexão sob sigilo em ambiente controlado sendo pelo prazo de um ano. Ou seja, eles querem que guarde né, os registros de conexão. Né, de novo, ingerência sobre a iniciativa privada. E por que, que eles querem que guarde esses registros? É justamente para eles terem facilidade de monitorar todo mundo, né, saber o, o, quem foi que acessou quando, o que, etc. E, e para aplicar essas, essa velharia de lei, né? de, de leis aí que eles, quando eles querem responsabilizar alguém por postar algum conteúdo na internet ou, ou fazer algo na internet. Então assim, se vocês quiserem ler sobre esse projeto, né, eu coloquei os links na descrição, podem ler à vontade, é, pesquisar e, e tirar as suas próprias conclusões. Eu não preciso de lei nenhuma regulando o meu acesso à internet. Eu tenho um contrato, com o meu provedor, né, e onde ele estabelece a velocidade que eu vou ter, eu estou tendo essa velocidade, eu posso fazer testes uh, eu mesmo, que eu tenho garantido essa velocidade, e ponto final. Se eu não estiver satisfeito, eu troco de provedor e acabou. Se eu quero privacidade, né, se eu quero sigilo, eu uso criptografia, e ponto final. Então não tem que se falar em marco civil, nada disso, né, em neutralidade... É tratar de forma isonômica os pacotes, isso aí é uma besteira enorme. Né? E como eu falei no início do vídeo, ainda querer nacionalizar os servidores do, dos maiores portais, maiores sites, aí, de tudo, né? Isso é, um, é uma ignorância que, enfim, não tem como a gente descrever. E, infelizmente, cada vez o Brasil está caminhando nesse sentido de se intrometer mais e mais numa economia que já não é livre. Então... Se esse marco civil for aprovado, né, e eles querem aprovar de qualquer jeito, então se prepara aí para sua internet ficar pior e mais cara. Vai doer no seu bolso e você não vai ganhar nada, não vai ter vantagem nenhuma em troca disso.